Olá, meu nome é Fabrício GM. Estou aqui hoje na Worldview para apresentar para vocês este tripé. Tenho certeza que ele irá ajudar nas suas produções. Então vamos abrir ele. Vamos abrir aqui o case de proteção. Isso é importante. O tripé ele já vem com esse case de proteção e olha a vantagem, ele abre inteiro, então não é só aquele pedacinho aqui no começo que você vai utilizar para guardar, você tem todo o espaço para melhor acondicionar o seu equipamento. Logo de cara a gente já vê ó, que a, a alça de fechamento ela é bem macia e trava bem, ó. fechou e é um tripé leve, então ele é fácil de manusear, você precisa levar, você coloca no ombro, fecha, ele não vai pesar não e dá para ver que ele é bem resistente. Também, ó, a base, ela aguenta até 15kg e a cabeça 3,5kg. Lembrando que o que? Você pode trocar a sua cabeça. Você está gravando em algum lugar, o terreno é meio irregular, então, por exemplo, seu tripé ficaria assim. Então, aqui com a cabeça, você vem e regula ele no nível que fica aqui atrás. O tripé estava torto, mas aí com a cabeça você regula para ficar no nível certo. Para você que faz vídeo, esse tripé vai ser ideal. Olha ó, ó o movimento que ele faz, não tem atrito, sabe aqueles tatatatatá. Ta, ta. Aqui ó, é um movimento leve, um movimento suave, então, para fazer a pan, fazer o tilt. Outra coisa, a cabeça, ó, é hidráulica. Muito mais fácil de você estar tá manuseando o seu tripé. E, cara, quando ele trava, ele trava mesmo. Então, você vai gravar uma cena estática, vai fotografar. Travou aqui nas alças laterais, ó. Ele não mexe, não. Aqui, ó, você também pode trocar o braço. Então, tem uma parede aqui, a câmera não deixa você mexer. que você tira, ó, e coloca no outro. Tá preso. E aí você ainda pode regular, né? Ah, preciso deixar aqui no alto, preciso deixar aqui embaixo. Você tem mobilidade de 100%. Outra coisa, ó, aqui ó, ele faz 90 graus, ó, em todos os ângulos. Então, precisa tirar foto ali embaixo posicionou o tripé ó. e aqui para você prender sua câmera também é muito fácil solta a trava aperta esse botão a alça sai para pôr de volta é a mesma coisa apertou o botão vem para frente aqui ele não sai mais você regula para aquilo que você precisa e fecha a alça e vamos ver a altura máxima que ele chega Dá pra ver né, ele não é pequenininho não. Outra coisa, outro diferencial desse tripé, então é que ele te permite, se você tá gravando por exemplo na terra, no barro alguma coisa, você consegue vir aqui ó, você gira o pezinho dele, tá no piso normal, piso liso, você usa aqui ó, com os pezinhos levantados. E ele é muito leve mesmo. Isso é muito bom para você ter mais mobilidade para trabalhar. Ó, aqui você junta ele, põe a travinha, tá pronto, ó. dá para levar para qualquer lugar. E aí, gostou do tripé? Então não deixe de passar pelo site da Worldview, confere ele lá, ele mais um monte de produtos lembre-se, entre sempre no site para você estar tá conferindo as promoções quem sabe você não faz aí um upgrade nos seus equipamentos e aproveite, se gostou desse vídeo também, deixe um like aqui embaixo, comente comente uma sugestão de vídeo diga o que você achou do vídeo, gostou das dicas então comenta aí embaixo se inscreva no canal e siga as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.